Because we didn't see it. Tua neta? Aí ah, baixei tua neta ali? É, minha neta querida, amor da minha vida. E ela que te trouxe? Ela que me trouxe. Você não viria não, né? <risos> lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agora a netinha? Ela faz tudo comigo. Faz tudo. É a nova geração. O que Tem a espátula aí? Olha, quem gente tá vendo a minha falando. Não então. tem